E aí galera, beleza? Aqui é o Jefferson e estou trazendo um novo projeto para o canal né? Como eu falei no vídeo de novidade, né? aviso de novidade do domingo passado uh, Esse é o projeto do meu primeiro drone, certo? Uh, então, como o nome diz, né? vai ser a construção de um drone Para isso, nós vamos utilizar algumas peças né? Porque esse drone, ele não vai ser um drone profissional mas não vai ser aquela coisa caseira, tipo feito de papel, papelão e qualquer coisa que a gente encontrar, né? Então, uh, o que nós vamos utilizar de básico, né? Assim, para procurar fazer um custo relativo, né? não uma coisa cara que todo mundo possa estar fazendo, mas de qualidade, certo? Um drone que dá para se divertir muito. Então, o que nós vamos utilizar? Um Arduino né? para a gente poder fazer a prototipagem. Provavelmente o UNO O UNO, o Uno o nano né? Mas como eu não tenho no momento E fica melhor a gente estar tá trabalhando agora Com o UNO Ou o MEGA Que é o meu caso certo? Então fica mais fácil da a gente trabalhar Nós vamos utilizar RFs Quem tiver controle e souber mexer um pouco Também serve, mas eu vou usar o RF Vou fazer o meu próprio controle Estou sem encoders agora Então testes com controle A gente vai fazer poucos Né? até chegar esses encoders, que eu também ainda não comprei e o GY521 né? que vem naquele pacote de 45 sensores vai estar tá na descrição e aí no card para quem não assistiu o vídeo e também o link de compra certo uh, o que que vem nesse, nesse, nesse sensor aqui, dispositivo né? ele é um giroscópio com acelerômetro e sensor de temperatura eu não tenho certeza, mas até onde eu sei, não vem o sensor de uh, altitude nesse modelo. Tem o GY87 que vem e alguns outros, certo? Uh, bom, para quem não sabe o que é o acelerômetro e giroscópio, é o que a gente já tem no celular. Né, que tem a função de detectar a inclinação do dispositivo ou a rotação. Né, todos os eixos, z e outras coisas mais. Então o que nós vamos utilizar nesse sensor? Vamos supor que o nosso drone está voando, certo? E ele está assim, né? inclinado. Para o um drone voar certo, ele tem que estar tá estável, né? ele tem que estar tá plano. Né? Então como é que a gente vai fazer isso? Se ele estiver inclinado assim, o sensor vai detectar que ele está com inclinação e no nosso código nós vamos fazer o seguinte processo, né? acelerar os motores do lado que está mais baixo e diminuir o de trás, né, ou do lado que está mais alto, então procura deixar estável, uh, conforme a qualidade do sensor, ou do tempo que a gente gastar e da qualidade do motor, ele vai ficar mais estável ou menos estável, né? então uh, provavelmente agora no início ele não vai ter tanta estabilidade, mas são coisas que a gente vai melhorando, inclusive uh, o profissionalismo desse drone conforme o andar do desenvolvimento, né? A gente vai reaproveitando as peças que dá para ser reaproveitado e adquirindo novas. Assim a gente não tem um custo tão alto inicialmente e pode fazer uma coisa bem legal. Uh, sobre os motores então. O motor correto de usar são assim, servos motores. Né? Existem vários modelos para várias aplicações os próprios dono, drones. Tem modelos diferentes de motores. Mas o que eu pretendo utilizar agora é são motores de impressora ou de carrinho de controle remoto, né? motores de corrente contínua que a gente encontra aí com facilidade uh, eles têm que ser iguais ou o mais próximo possível para nós não termos problemas de equilíbrio e nem de força e velocidade, certo? não sei se vai funcionar, não fiz esse projeto ainda, ele vai ser feito com o canal então conforme os vídeos for saindo eu vou estar tá fazendo, vou estar tá descobrindo se vai dar tudo certo mas até onde eu sei vai dar certo, certo? ele não vai ter precis aquela precisão que a gente teria com servomotores e tudo mais, mas diminui muito os custos, porque além do servo motor a gente precisa de alguns outros equipamentos para fazer um controle adequado dos servos. E com os motores comuns a gente consegue fazer isso mais tranquilamente. Tá? E como a gente consegue controlar a velocidade deles de acordo com a tensão, Uh, a gente consegue fazer essa questão do equilíbrio e em algumas outras, como velocidade, né, locomoção e tudo mais. Uh, então sobre uh, os equipamentos é mais ou menos isso. A gente vai utilizar um frame, né, que é a estrutura. Eu vou fazer, no caso, com a impressora, né, já que eu tenho ela para a gente poder estar tá imprimindo. Mas pode-se utilizar outros materiais, caso alguém tenha afinidade com alguma, algum outro equipamento, até fibra, se alguém souber fazer certo, que não é uma coisa difícil, mas também é cara, então talvez não seja viável agora. Para quem tiver impressora, eu vou deixar os modelos na descrição, é claro que isso vai se adaptar a cada motor que você tiver, né? inclusive os servos motores também não tem padrão, tem servos maiores, menores, com três pontos de fixação, e dois, quatro, e assim não vai. Então a carcaça é uma coisa que tem que ser ajustada, então para quem for realmente trabalhar com isso tem que entender um pouco de modelagem de tridimensional também. <risos> e mudando desse assunto, então sobre a, os equipamentos, eu vou para a parte de categorias. Né? Nós temos drones de brinquedo, ou seja, de baixa velocidade, que é simplesmente para brincar e que não tem longo alcance e nem transportam coisas muito pesadas. Né? Então, esses são é os drones comum que a gente tem aí de hobby e tudo mais. Nós temos drones de esporte. Né? que é Aqueles drones de corrida Que atingem velocidades absurdas De 100, 200 km por hora Que a gente nem vê passando praticamente né, Só o vulto uh, E drones de carga um, Para usos variados Drones médicos, entre outros certo? E dentro de, dessa questão Nós temos também Os tricópteros Os quadricópteros hexa é, é, octa E por aí vai que varia no que? Na quantidade de hélices motores né, tipo, porque pode ter duas hélices ainda também né? uma em cima uma embaixo, duas no mesmo eixo, então aí é uma questão na verdade de quantidade de motores, claro que quanto mais motor mais peso ele carrega, só que ele também fica mais pesado, né? aumenta o custo porque você tem mais motores então cada vez mais caros, o servo motores são mais caros de todos os motores, motores de passo são pesados então não é viável utilizá utilizar, por isso que eu falei de motores de impressora né? mas quanto mais motores você tiver então é, se torna mais caro e proporcionalmente mais difícil de se controlar né? porque se você já tem quatro motores né? um drone padrão aí que geralmente se utiliza em quatro motores você tem que controlar o a velocidade desses quatro o giro e tudo mais se você tiver Oito motores é o dobro do trabalho Porém você tem que ver questão de é, conexão se, a sua, se o dispositivo, por exemplo, o Arduino Mega Tem bastante conexões Agora o Nano e o Uno já tem um pouco menos né? Será que dá para conectar todos esses motores? Como é que fica a questão do código para fazer o controle? Então quanto mais motores você utilizar Mais trabalho você vai ter Mais sensores, GPS e tudo mais é Tudo coisas que vão é, dificultando ainda mais o desenvolvimento uma coisa inicial, procure fazer com três ou quatro, né? que te dá menos trabalho e com, sem GPS, sem grandes é, questões, né, Alguma, é, alguns nós vamos utilizar aqui, vai ser uma coisa bem básica, tá, eu vou fazer um quadricóptero porque ele é o mais comum e o mais estável, né, porque com três você perde alguns ângulos de controle, com quatro então fica bem interessante, e sobre essas categorias é isso, eu vou dando mais detalhes conforme o andamento né? E agora uma questão que eu ainda quero levantar no final do vídeo aqui É sobre a responsabilidade, tá pessoal? Nós temos dois pontos bem importantes Um é que desde 2016, maio, por aí A Agência Nacional de Aviação criou uma lei que proíbe o uso de drones por pessoas não autorizadas né então agora a gente tem que ter digamos uma carteira tem que ser habilitado para poder utilizar drones e passar exame médico e várias coisas e tal. assim então eu vou procurar alguma notícia alguma forma de se ter esse conhecimento e tal para procurar deixar aí na descrição vou dar detalhes em outros vídeos mas isso é uma coisa bem importante então esse drone que a gente vai fazer é um drone para casa tá? Não é para você pegar e ir pra praia ou lugares com o público e querer brincar com ele, né? Porque isso é perigoso e você pode até ser preso, entre outras coisas. Então, pra, é, pra, é coisa pra gente se divertir em casa, como um carrinho de controle remoto normal, certo? Com todo cuidado, toda responsabilidade, tá? Sem, é, é legal, é, a gente volta a ser criança, mas com responsabilidade, nada de pessoas infantis, certo? Uh, algumas pessoas podem achar ruins, mas isso é muito importante Porque uma questão é Que é o segundo ponto Se aviões com toda a infraestrutura que tem Computadores de alto desempenho Para cálculos em frações de milissegundos Caem, matam milhões de pessoas Seja um avião em um bilhão Para um drone cair Que a gente tem vários outros fatores É controlado pela gente né? Então uh, de, tem demora de tempo de resposta bem grande, segundos e coisas Isso acarreta ainda mais Então a probabilidade de um drone cair Ou não seguir nossa orientação a gente mandar virar ou ir reto Ele fazer totalmente o contrário, muito maior E isso então quer dizer em mais acidentes Acidentes podem ser letais ou não Mas são acidentes Então muito cuidado, tá pessoal? Tem que ter responsabilidade. Uh, se um drone, por mais pequeno que ele seja, né, do tamanho de uma moeda, vamos supor, né, ou que geralmente não é feito, é coisas um pouco maiores, mas do tamanho de uma moeda, ele com uma velocidade aí média de 20 km por hora, a uma altura de 100 metros, 50, 100 metros, ele vai machucar uma pessoa, dependente de onde bater, seja no olho, na cabeça, na perna. Ele vai fazer ou um arranhão, ou um, uma, um, um hematoma, alguma coisa, ou até a morte. Sabe? É, são coisas bobas que às vezes acontecem, você bate a cabeça de levezinho e você pode perder a sua memória, você pode ter um traumatismo e morrer, então é a mesma coisa. Um drone, seja ele pequeno ou grande, a tecnologia que você utilizar, independente... Sempre tem perigo, então eu quero deixar um aviso bem claro: tem que ter responsabilidade, tá? Por isso que eu estou dizendo, o drone não é para utilizar em festas, em coisas que tenham públicos grandes. É, vamos para área aberta, vamos para fazenda, camping, onde você só tem árvores para bater, alguns animais que também tem que ser cuidados, né? Mas lugares assim que não tenham um perigo de você machucar alguém a não ser você mesmo, mas aí você usa uma proteção, né? capacete, porque você vai estar sobrevoando ele perto da sua... de você isso pode ser prejudicial. Então você vai procurar se controlar, mas como é que você vai poder defender e ainda se incomodar se machucar outra pessoa, seja familiar ou não? Então é algo bem importante, tá? todo mundo tem que ter responsabilidade e esse é um fator super importante a ser colocado eu vou lembrar em outros vídeos também é, mas era esses dois pontos que eu queria colocar e o vídeo já está bem longo mas é isso aí vai na quarta feira agora eu vou fazer a continuação né, de, provavelmente ou se tiver alguma outra notícia eu vou dar uma notícia dos Correios que tem aí para dar e era isso aí que eu queria falar hoje pessoal Uh, se tem alguém experiente aí no canal que já fez algum algum drone ou algum projeto parecido, seja um aeromodelo ou seja lá o que for, uh, sinta-se à vontade a de deixar nos comentários dicas de problemas que passou, de coisas que deram certo, de, do que que eu posso estar tá utilizando, o que que eu posso não utilizar para não perder tempo, né? Assim, formas de a gente tornar esse projeto cada vez melhor, certo? E quem é novo, coloque aí sua ideia, o que gostaria de ver no drone? Ah, eu queria, sei lá, a gente vai, câmera não, não é um objetivo agora, talvez se a gente conseguir alguma de doação, alguma coisa assim pra gente colocar no projeto, talvez eu faça um sorteio dele, então são questões a ser analisadas, né, conforme o aumento do público do canal, porque a minha renda não é é extremamente baixo. Eu não tenho um emprego fixo ainda, então não tenho como estar tá investindo muita coisa. Mas eu estou tentando aos poucos, né? Então eu conto com o apoio de todo mundo para a gente poder estar evoluindo o canal. Uh, para quem ainda não tem, eu sugiro ter o Telegram e entrar no canal do, do no nosso grupo e no canal no Telegram do no canal, né? Que lá eu vou estar colocando notícias. Por enquanto tem pouquíssimas pessoas, então eu não estou colocando muita coisa, mas vou estar sempre procurando informar é, sobre atraso ou novidade ou alguma coisa que aconteceu. Que às vezes não assim, é uma notícia rápida que não convém eu fazer um vídeo e eu vou estar colocando lá, certo? Então, e vocês podem estar conversando comigo com outras pessoas, né? A gente está fazendo uma conversa legal. Então eu Queria também pedir uh, essa colaboração de vocês que está entrando lá no canal para a gente poder conversar. E para quem ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, né? é super importante. Adicione esse vídeo aos favoritos e quem já se inscreveu ou ainda se inscrever, não esquece de ativar o sininho porque o YouTube mudou de uns tempos para cá e se você não ativar esse sininho, você não recebe notificações dos novos vídeos. E se você não receber as notificações e não tá no grupo, como é que você vai saber do conteúdo, né? Então vai receber com atraso e isso às vezes não é legal, certo? Então procure compartilhar também, né? ajuda muito, qualquer uh, ação que você toma ajuda muito o canal. Seja um like, um dislike, um comentário, um adicionar aos favorito, se inscrever, compartilhar, é tudo ajuda, certo? Então é isso aí pessoal. Uh, só tenho a agradecer a todos vocês e até o próximo vídeo. Falou!